E o tal do boto manda buscar. Que é pra amenizar da saudade. Que todo dia cofade na de vem pra me derrubar. Falando em saudade, moleque, esquece. Que esse nós sentiu a dor de veio pro lado de lá. Lembranças vão bater na mente. Constante vai ser a dor no peito. Que esteja o um bom lugar, meus aliados. Saudade de todos, passei. Lembranças vão bater na mente. E constante.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 que esteja o um bom lugar meus aliados Saudade de todos passe Lembranças vão bater na mente E constante vai ser a dor